E aí, pessoal, tranquilo? Agora a gente vai para a questão da prova da SpaceX de número 2 é, do ano de 97. Tá? Então, já, você que está acompanhando aí já viu a primeira prova, né? a primeira questão, na realidade. E agora a gente vai ver a segunda. E a segunda questão diz o seguinte, pessoal, olha só. Sabendo que cosecante de x é igual a 5 quartos, eu vou escrever essa informação aqui, ó cosecante de x é igual é igual a 5 quartos, é, e que x pertence ao primeiro quadrante, isso aí é quando a gente vai ver lá no ciclo trigonométrico, no primeiro quadrante, o seno e o cosseno são positivos. Eu acho que só com seno e cosseno a gente consegue resolver esse problema aqui, ou seja, todos os valores ali daqueles arcos, né, tanto o seno quanto o cosseno deles, são positivos, tá, pessoal? Então, pertence ao primeiro quadrante, o valor da expressão, a expressão está ali, ó. 25, ele quer calcular isso aqui, ó. 25 vezes seno ao quadrado de x menos 9 vezes a tangente ao quadrado de x é igual. Então, ele quer que você calcule essa expressão. E você só tem apenas essa informação. Utilizando algumas é, relações trigonométricas, a gente sabe que a cosecante de um ângulo nada mais é que o inverso do seno dele muita gente vezes a gente confunde né achando que cosec lembra cosseno, mas é o inverso tá então o a cosecante é o inverso do seno então pessoal olha só um sobre seno de x é igual a cosecante a tá, de x então eu poderia substituir cosecante de x aqui ó pelo seno de x eu vou fazer isso aqui para a gente ganhar espaço então eu vou colocar aqui ó isso aqui nada mais é que 1 sobre seno de x. Beleza, pessoal? Então, essa informação é importante para a gente é, ganhar tempo aqui. Tá? Então, o que, que a gente tem aqui? Olha a informação interessante que a gente ganhou. Seno nada mais é que 4 quintos. Se você multiplicar aqui, meios meio pelos extremos, né? ou essa própria informação aqui já diz tudo. Se o seno é inverso do cosseno ou da consecante, então o seno de x vai ser 4 quintos, vai ser o inverso desse valor. 5 quartos, o inverso, 4 quintos. Tá? Não é o oposto, é o inverso. Então, vamos lá. Vou escrever, reescrever toda essa informação aqui. que seno de x é igual a 5 quartos, é igual a consecante. Então, 4 quintos é igual ao seno de x. Vou guardar essa informação aqui também. Agora, a gente precisa o seguinte. Ó. Eu já tenho o valor de seno. Beleza, excelente, é 4 quintos. Porém, eu não tenho o valor da tangente. A gente vai utilizar a relação fundamental, muito importante, que você precisa levar aí na sua caixa de ferramenta para a prova, que é essa aqui, ó. seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, pessoal. Isso aqui é muito importante a gente saber. Outra informação importante, a tangente de x é igual a seno de x dividido pelo cosseno de x. Outra informação importante que a gente precisa para encontrar a tangente. Por que eu usei essa expressão aqui, pessoal? Porque para eu encontrar a tangente, eu vou precisar do seno e do cosseno. O seno eu já tenho. Então, essa outra informação eu encontro o cosseno. Seno ao quadrado, ó, seno é 4 quintos. E 4 quintos elevado ao quadrado vai ser igual a 16 sobre 25. Mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado de x é quem? 1 menos 16, ó, 1 menos 16 sobre 25. Então, o cosseno ao quadrado de x vai ser igual a quem? 1 menos, então, eu vou colocar aqui ó, 25 por 25, né? Então, eu ficaria com 25 menos 16. 25 menos 16 vai dar 4, 9, não é isso? Então, 9 sobre 25. Olha só que informação importante. 9 sobre 25, eu posso encontrar o cosseno de x, encontrando aqui, ó como está elevado ao quadrado, a raiz quadrada de 9 sobre 25, 9 é 25 avos, ou seja, o cosseno de x vai ser igual a 3 quintos, mais ou menos 3 quintos, porém, ele está no primeiro é, quadrante, não é isso, pessoal? Então, a gente vai pegar apenas a parte positiva, o resultado aqui seria mais ou menos 3 quintos, não é isso que a gente aprende? Quando a gente resolve essas expressões elevadas ao quadrado aqui, só que eu vou pegar apenas a parte positiva, então, apenas o mais 3 quintos, tá? Porque ele está no primeiro quadrante. Então, eu tenho aí cosseno de 3 quintos. Eu tenho o seno, tenho o cosseno, consigo encontrar a tangente. Eu vou fazer essa tangente aqui, ó. Em apertada aqui, eu acho que vai dar para a gente calcular ela e já jogar na expressão ali. Então, eu tenho que a tangente de x vai ser quem? Vai ser o seno de x... Quem é o seno, pessoal? 4 quintos. Ó, 4 quintos, dividido por 3 quintos. Olha aí que formação interessante. 3 quintos. Então, eu vou repetir a primeira expressão e multiplicar pela segunda. Olha, 5 terços. Isso aqui, ó, simplificando, vai ficar igual a 4 terços. Então, é o valor da tangente de x. Então, agora eu consigo encontrar o valor dessa pequena expressão, né? Que o problema está nos pedindo. Eu tenho aqui ó, 25 multiplicado por sen ao quadrado de x. Então, vai ficar 16 por 25. Concorda comigo? Porque aqui ó, ao quadrado dá é 16 e ao quadrado dá é 25. Menos 9 vezes a tangente ao quadrado de x. Ó, então, é essa expressãozinha aqui ao quadrado. 4 elevado a 2 é 16. E 3 elevado a 2 é 9. Olha só que coisa linda ficou. Então, a gente tem aqui agora o quê? Ó? Eu vou ter, vou simplificar aqui, ó, 25 por 25, vou simplificar 9 por 9. 16 menos 16 é igual a zero. Que seria o resultado do nosso problema. Revelando ali para vocês, a gente ratifica que o resultado é a letra T. Tranquilo, pessoal? Questãozinha boba, tá? Onde cobrou de você apenas as relações trigonométricas mais importantes e que você precisa tê-las em mente. Tranquilo? A gente se vê na questão de número 3. Valeu!